Amém. A igreja pode, os irmãos podem tomar os assentos, fiquem à vontade. É sempre um momento mais difícil, né? É, para nós quando a gente é, se propõe a falar das coisas de Deus para alguns mais para outros menos e às vezes até um, é um contrassenso ao nosso dia a dia né que, às vezes no trabalho ou em outras circunstâncias da vida a gente tem muito mais a gente, nós somos muito mais articulados né para falar com com as pessoas e aí quando nós nos colocamos numa posição de falar a respeito das coisas de Deus Uh, a gente acaba ficando um pouquinho uh, mais na defensiva. Né? E, mas, enfim, eu espero que os irmãos entendam, caso uh, eu não consiga me expor, talvez, da maneira que gostaria, mas eu tenho certeza que se estamos aqui nessa noite, é porque não somente a mim, como quem vai ministrar, mas, como todos os irmãos, é porque o Senhor permitiu e é porque Ele tem algo para falar conosco. Que estamos aqui. Dando seguimento, então, aos temas que o Espírito comissionou ao grupo de homens, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre louvor e testemunho. Eu confesso que quando eu me propus a falar sobre isso. Uh, no primeiro momento a gente pensa, poxa, eu sou músico, eu, preciso, eu, eu posso falar sobre isso. Né? Uh, há tanto tempo eu já tenho me colocado na presença de Deus para essa tarefa dentro da igreja e, e a gente logo, logo pensa que tem todas as condições e habilidades e para falar sobre o tema. E aí nós nos deparamos que, na verdade, a gente é ainda muito inadequado para falar sobre isso. Né? A gente é muito... Somos ainda muito inapropriados, imaturos, às vezes, para falar sobre determinado tema. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 9 e o verso 11. Nós vamos começar a falar sobre esse tema a partir, a partir desse versículo, que existem inúmeros né, na Bíblia que falam a respeito do louvor. Amém? A palavra de Deus diz assim, somente o verso 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Amém? Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Percebam que nesse, nesse versículo existem duas ações aqui bem distintas. A primeira é cantar louvores ao Senhor e a segunda é proclamar entre os povos os feitos do Senhor. Nós, nessa noite, nos propusemos a falar sobre, e o Espírito nos comissionou a isso, a falar sobre louvor e testemunho. Então, para começar, eu acho que nós, pelo menos dessa forma que eu procurei, me preparar para compartilhar com os irmãos a respeito, a gente precisaria entender um pouquinho o conceito do que são essas, essas, essas, duas, essas duas coisas. O louvor ele vem de um termo do hebraico que significa elogio. E quando nós, como igreja, falamos sobre louvor, nós podemos nos perguntar, Enquanto cantamos, a quem nós estamos elogiando? Parece uma pergunta bastante óbvia, né, da gente responder. Mas, mas muitas vezes nós sabotamos o louvor e nos percebemos uh, colocando outras atribuições. No momento do louvor que ele não deveria ter, que ele não tem. Então quando nós falamos de louvor, o primeiro conceito que nós podemos definir é o louvor ele é elogio. E o elogio ele se faz a alguém, obviamente. Né? E testemunho, enfim, testemunho ela é, ele é uma afirmação fundamentada. Ele é uma declaração feita por alguém, por uma testemunha. É uma declaração feita pelo por um indivíduo que presenciou algo que aconteceu. É o depoimento desse indivíduo, né? E esse depoimento ele pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo. Já é um conceito mais, né, Uh, ao pé da letra mesmo, qualquer dicionário que nós procurarmos nós vamos encontrar essa definição. Enfim, o testemunho, ele é a prova de algo que aconteceu e que alguém presenciou. E aí quando nós trazemos para dentro de casa e novamente fazemos o mesmo exercício que nós fizemos com louvor e colocamos isso dentro da nossa realidade como igreja do Senhor nós podemos também nos fazer uma pergunta acerca do testemunho, que é sobre quem nós estamos testemunhando enquanto nós louvamos. Então, aqui nós temos duas definições e duas perguntas. Quem nós estamos elogiando e sobre quem nós estamos testemunhando? Por óbvio, o texto que nós acabamos de ler já responde as nossas perguntas. né? Cantai louvores ao Senhor e proclamai entre os povos os seus feitos. Se elogiamos a nós mesmos nos louvores, o nosso testemunho ele inexiste, né? Nós não podemos ser testemunhas de nós mesmos, né? Eu não não sou entendedor de assuntos relacionados a, a, ao emprego da advocacia, como nós temos um, um perito, um especialista aqui, mas eu nunca vi, pelo menos, um réu dando testemunho de si próprio. Né? Normalmente, se convidam testemunhas para testemunhar a favor de alguém. Trazendo mais uma vez para a nossa realidade, se nós utilizamos os louvores para fazermos elogios a nós mesmos, esse louvor é um louvor sem testemunho. Ele é um louvor que, cujo testemunho não existe. Em Salmos, a gente vai transitar bastante por Salmos hoje. Em Salmos capítulo 26, e o verso 6 e 7. Diz assim, Lavo lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar em voz alta os louvores, mais uma vez, e proclamar as tuas maravilhas todas. Então, o verso 7, mais uma vez, nos remete ao louvor e ao testemunho, para entoar com voz alta os louvores e, pro, e proclamar as tuas maravilhas todas. Então, qual é que é o problema do louvor? Que nós, como igreja, podemos perceber nos dias atuais. O Ministério de Louvor e Adoração, nós podemos dizer que ele está, de certa forma, corrompido nas igrejas. Né? E eu creio que nós todos aqui somos maduros, suficientes como irmãos na fé, como conhecedores da palavra, para chegarmos a essa conclusão e, e percebermos que realmente, uh, infelizmente, nos dias atuais, nós, ainda, nós pecamos muito na questão do louvor. Percebam que nós acabamos de falar o ministério do louvor e, e adoração, se é que nós podemos... Uh, chamar louvor e adoração como ministério, né? porque Efésios, capítulo 4, verso 11, nos relatam os, os cinco ministérios que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não existe o um ministério do louvor e adoração aqui. Então, quem cantava e quem tocava na época eram os evangelistas eram os profetas, eram os pastores, eram os mestres, eram os apóstolos. Todos eles louvavam e testemunhavam acerca das coisas de Deus. Então nós percebemos que nos, nos nossos dias nós acabamos por reduzir o louvor àquela primeira parte do culto, né? A gente reduz o louvor somente àqueles primeiros 30 minutos, aquelas primeiras 3, 4, 5 canções. E nós atribuímos a responsabilidade do louvor especialmente para os músicos, a quem nós comumente chamamos de levitas. Né? E até a palavra levita ela tem uma definição interessante, que às vezes a gente não percebe o que, que a gente está falando. E nós nos apropriamos somente de uma parte das atribuições de um levita, né? Porque levita, ele vem da tribo de Levidos, descendentes de Levi. E essa tribo, ela teve destaque porque ela teve um certo destaque relatado na Bíblia, porque dentre as tribos Que existiam Entre as doze tribos que existiam, elas se posicionaram a favor da adoração somente ao Senhor. Enquanto parte do povo estava adorando a um bezerro de ouro, como nós muitos de nós conhecemos a, a, a passagem na Bíblia que relata a história de Israel. Só que, e aí eles acabaram se notabilizando por essa questão da adoração e do louvor, e até hoje nós comumente chamamos os músicos da igreja de levitas. Mas, na verdade, e eu gostaria que os irmãos abrissem, eu acho que isso é interessante a gente, a gente, a gente acompanhar, eu gostaria que os irmãos abrissem o no, no livro, livro de Números, capítulo 3, e o verso 2. Os levitas eles eram incumbidos de cuidar do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, inclusive no deslocamento de objetos durante a viagem do povo de Israel pelo deserto. E no, e no livro de Números nós podemos, nós podemos perceber isso quando diz, a partir do verso 2, e estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar Estes são os nomes dos filhos de Arão Os sacerdotes ungidos, consagrados Para oficiar como sacerdotes Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor Quando ofereciam um fogo estranho Perante o Senhor no deserto de Sinai E não tiveram filhos Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. Cumpram os seus cumpram, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Percebam o verso 8 Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Dará, pois. Darás, pois, aos Levitas e Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Amém. Então percebam que os levitas eles tinham. Atribuições além do louvor e da adoração, como nós uh, atribuímos nos dias atuais. O que eu quero dizer com isso? Uh, nós comentamos que, por vezes, nós reduzimos o louvor àquele primeiro momento do culto e normalmente atribuímos essa responsabilidade a quem está ministrando. Obviamente, se eles estão ministrando, é por alguma razão, porque Deus os comissionou a isso. Mas o louvor é muito mais do que isso. O louvor ele faz parte da nossa vida como filhos de Deus. Nós precisamos louvar. Os apóstolos louvavam, os profetas louvavam, os mestres louvavam, os, me uh, uh, os, os evangelistas louvavam. Então, nós todos temos essa incumbência de louvar e de testemunhar acerca das coisas de Deus. Salmos, vamos voltar para Salmos, lá Salmos capítulo 30 e o verso 12. É a reformação daquilo que, que nós falamos a respeito do louvor, que ela é uma tarefa que foi confiada a todos nós como, como filhos de Deus. Porque ela deve ser feita em todo tempo, a todo momento, não somente durante aquele momento que nós separamos no culto para louvar ao Senhor. Então, ela é uma tarefa de todos nós. Ela é uma tarefa dos músicos, ela é uma tarefa dos anciãos, ela é uma tarefa dos obreiros, ela é uma tarefa de todos nós como filhos de Deus. Salmos, capítulo 30, verso 12, diz assim, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Louvar ao Senhor para sempre. Seguindo logo à frente, Salmos 35, verso 28, diz o seguinte, e a minha língua... Celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Ora, se é todo dia, não é uma atribuição só dos músicos durante o louvor nos cultos que nós temos. Ela é uma atribuição, ela é uma. uma é, é mais do que uma tarefa, é um privilégio nós louvarmos ao Senhor. É um privilégio que nós temos, que Deus nos deu de louvar a Ele. Salmos capítulo 71. E o verso 8 também fala a respeito disso. Onde diz, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Continuamente os nossos lábios devem estar cheios do louvor e da glória do Senhor. Amém. Aí nós podemos pensar assim: poxa, mas nós só lemos salmos, né? Praticamente. O salmista, o salmista Davi, ele era ele era o um músico. Ele Tocava como ninguém a sua harpa. Então vamos para Lucas, capítulo 18 e o verso 48. A todo momento a Bíblia nos mostra... Perdão, não é 48, é a partir do, do, do verso 35, nem tem 48, vai até o 43. Na verdade é 18, 43, mas eu gostaria de ler a partir do, do, do verso 35, que fala da cura do cego de Jericó. Diz assim, aconteceu o quê? Ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. E notem o, o, o verso 43, que normalmente nós lemos até o momento da cura, né? Mas notem, a, nós prendemos a nossa atenção até o momento da cura, mas notem o que aconteceu após a cura do cego de Jericó. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então o louvor é uma comissão de todos nós, de todos nós como filhos de Deus. Um outro problema que nós identificamos no louvor nos dias atuais é que ele tem se tornado, em muitas circunstâncias, um louvor antropocêntrico, né? um louvor centrado, voltado para o homem. Uh, é muito comum nós percebermos letras de canções Olha para mim né? Pede para Jesus que ele te dá Liga para mim O louvor ele fez uma curva Deixou de ser direcionado a Deus E começou a ser direcionado Às necessidades do homem Às necessidades humanas e eu confesso para os irmãos que falar sobre esse tema uh, me constrange bastante, porque quando nós aprofundamos um pouquinho mais e, e temos a, o anseio de estudar um pouco mais a respeito, a gente começa a perceber muitas coisas que a gente já fez, né? principalmente na, na minha circunstância como músico, e graças a Deus, o meu testemunho de vida é que eu nasci, fui criado dentro da igreja, então, desde pequeno, eu sempre me interessei muito pelo louvor, pela música. E, e quando a gente começa... Quando a gente amadurece um pouco mais a, essas questões, a gente começa a perceber tantas coisas erradas, equivocadas que a gente fez ao longo desse tempo todo. Né? E a gente se envergonha diante de Deus, a gente se constrange diante de Deus. Porque nós estamos equivocados acerca do louvor quando incorremos neste erro, né? Porque nós percebemos hoje louvores que falam da necessidade do homem, se é que podemos chamar de louvor, né? que falam de, das paixões sentimentais do homem, que falam dos desprazeres emocionais do homem, louvores que, levem, que levam os homens à, à frenésia, ao êxtase. Né? A pessoa precisa sentir algo excepcional, para daí sim se contentar e dizer, poxa, hoje o culto, o louvor, a adoração foi tremendo. Às vezes nós procuramos muito mais esse sentimento do que propriamente a razão daquilo que nós estamos fazendo. O porquê que nós estamos louvando e para quem nós estamos louvando. 1 Coríntios, capítulo 15, Os irmãos, me perdoem, eu acabei não anotando o versículo aqui. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, diz, Louvarei ao Senhor com os meus lábios, mas louvarei também com o meu entendimento. E lá em, em Salmos, capítulo 47, Uh, versículo sete diz quarenta sete, versículo sete, diz. Deus é o rei de toda a terra Salmo Com harmonioso cântico Existem algumas versões que falam Louvai ao Senhor com nesse, nesse salmo, louvai ao Senhor com inteligência A inteligência nós sabemos que é a A, a faculdade de conhecer, né, de compreender, de aprender a respeito de algo Então Uh, analisando esses dois versículos, louvarei o Senhor com os meus lábios, mas louvarei com o entendimento e também Salmos 47, 7 onde fala que nós devemos louvar o Senhor com harmonioso cântico louvar o Senhor com com, com inteligência em algumas versões nós entendemos que nós precisamos o que o nosso louvor ele tem que ter raciocínio eu tenho que saber o que eu canto e eu tenho que saber para quem eu canto né? Então, como que deve ser o louvor? Nós precisamos aprender cada vez mais a cantar a palavra. Quando nós louvamos, nós cantamos os atributos de Deus. Quando nós louvamos, nós falamos a respeito dos feitos de Deus, nós testemunhamos a respeito dos feitos de Deus. Uh, o louvor praticado em muitos lugares nos dias atuais e às vezes nós nos percebemos fazendo isso é um louvor que pode ser até uma expressão forte mas mas não é bíblico né não é bíblico porque uh, quando nós chegamos à definição de que o louvor ele é um elogio enquanto filhos de Deus nós podemos elogiar somente a um que é o nosso Deus que é o nosso senhor 60% a 70% do livro de Salmos ele contém os atributos de Deus. Salmos ele é o considerado o inário de Israel. E quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando das qualidades que o Senhor arroga para si próprio. E essas qualidades de Deus é o que Deus é, e aquilo que Deus faz. Quando nós procuramos na Bíblia a respeito de quem é Deus, nós vamos achar que o Senhor é Santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, dentre tantos e tantos e tantos atributos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, especialmente no livro de Salmos, para louvar a Ele, né? como nós cantamos no início dessa, dessa reunião. Quando as pessoas sabem quem é Deus, quando nós sabemos quem é Deus, e quando nós sabemos o que Deus faz, nós adoramos. Tendo consciência daquilo que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Então, o conteúdo do louvor é o que diz lá no livro de, de, de Salmos, mais uma vez, capítulo 119, verso 54. Os irmãos não precisam, não precisam abrir se, se, se não quiserem. Que fala, sejam os teus lábios, sejam os, perdão, sejam os teus decretos o tema dos meus cânticos. Então, sejam os decretos do Senhor, sejam a, seja a palavra do Senhor. O tema, a, a, a essência daquilo que eu canto, daquilo que eu louvo, daquilo que eu testemunho através do louvor a respeito de Deus. Então, nós temos que cantar a palavra. Uh, em Colossenses, capítulo 3, e o verso 16... Colossenses capítulo 3 e o verso 16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Já percebam que o, o, o, o ponto central do, do, do início do versículo já fala sobre a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A igreja de Colossenses, ela estava sendo, naquele tempo, atacada por falsas doutrinas, falsos ensinamentos religiosos, Uh, dentre eles o gnosticismo, que era um movimento religioso uh, que foi originado nos primeiros séculos à margem do cristianismo e que ele tinha um caráter esotérico. né uh, Ele combinava o misticismo com a especulação filosófica, com a filosofia. Então, as pessoas estavam sendo uh, arraigadas para para esse movimento religioso. E a Igreja de Colossenses ela, uh, estava sendo atacada por, por esse movimento. Então, qual foi a maneira que Paulo instruiu a Igreja de Colossenses a, a defender-se das, a def, a defender das, das heresias que eram colocadas por esse movimento religioso? Era colocar a doutrina Colocar a palavra de Deus nas letras dos cânticos. E é isso que nós vemos aqui no, no, no, no verso uh, 16 do capítulo 3 de Colossenses, quando diz, louvando ao Senhor... Ele já começa dizendo, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, mais à frente, ele fala, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, se a palavra de Deus habitava na igreja de Colossenses, obviamente, eles iriam cantar a respeito da palavra de Cristo. Era a maneira que, ela, uh, que Paulo os instruiu a defender-se da, da, das heresias. Então, se nós soubéssemos o poder que, que a música tem, né, que o louvor tem, uh, eu acho que é difícil alguém... Nós, nós temos uma um menu de, de estilos musicais, né? falando um pouquinho agora de música, nós temos um menu repleto de estilos musicais. Eu acho que é difícil uma pessoa, por mais que ela não tenha habilidade alguma, não tenha afinidade alguma com algum instrumento ou com canto ou com qualquer coisa relacionada à música, mas é, é, é muito difícil uma pessoa que que não goste de música, né? Que não goste de escutar uma boa música dentro daquilo que mais lhe agrada. Uh, e se nós soubéssemos o, o poder que a música tem na vida das pessoas, assim como muitas vezes tem em, em nós mesmos, né? Em nós mesmos. Martinho Lutero ele dizia, lendo alguma alguma coisa a respeito, ele ele dizia que uma das maiores formas de propagação da reforma protestante não foram as 95 teses que ele pregou lá na, na, na porta da, da, da catedral de, de Wittenberg, mas foram os 37 hinos que ele fez que ajudaram a difundir uh, o avanço da reforma protestante na Europa e no restante do mundo. Inos que até hoje nós, nós, muitas vezes, nos pegamos cantando, né? Castelo Forte, eu acho que talvez alguns de vocês conheçam. Quem não conhece também trazendo para nossa realidade aqui no, no, no nosso país a, aquela canção caminhando e cantando seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não uma canção de Geraldo Vandré que foi responsável por tirar milhões de jovens uh, de suas casas e influenciá-los a lutar contra a, a lutar contra a ditadura militar e essa música foi um dos marcos na, na na queda da ditadura. Né? Então, o que a música faz? A música ela propaga ideias, a música ela ensina, a música ela, ela muda o pensamento das pessoas, ela forma opiniões. Então, a música ela não é só uma melodia bem tocada uh, por alguém que tenha uma certa habilidade. A música ela tem um, um, um poder de, de influenciar né, a, o ser humano. Temos bons exemplos, também temos maus exemplos, né porque todo poder, quando mal utilizado, ele também acaba causando muitos estragos, na né? estragos que nós percebemos até no, no, nos, nos dias de hoje. Não é do meu tempo, mas talvez é do tempo de alguns dos irmãos aqui a respeito, uh, quando nós falamos do, do, do Woodstock, nos anos 70, né sexo, drogas e, e rock and roll. Né? Um evento que, até hoje, deixa marcas na, na, na nossa sociedade sobretudo na nossa juventude né uh, influenciou uma geração através daquele evento evento musical e até hoje nós colhemos os frutos que é o advento da liberalidade sexual uh, o advento da da propagação da, das drogas né e da forma que nós vemos que nós vemos hoje então o louvor contemporâneo brasileiro, ele muitas vezes nós percebemos que ele não só não está fazendo aquilo que ele foi prescrito, que é cantar a palavra, ensinar a doutrina, memorizar as escrituras, uh, propagar os atributos de Deus, os louvores cristocêntricos, né, direcionados para Cristo, mas muitas vezes ele faz o contrário, né, ele acaba disseminando heresias, engano. Ele acaba humanizando a figura de Deus, muitas vezes. Ele acaba uh, mostrando uma caricatura falsa e pobre acerca de Deus. Ele é um louvor imediatista, né? porque nós somos imediatistas, nós, homens, somos imediatistas, então nós queremos as coisas tudo para ontem, e às vezes nós colocamos isso nas nossas canções... Uh, ele é um louvor que profundamente ignorante a respeito da palavra de Deus. E é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Então, que nós voltemos às Escrituras através dos nossos louvores, que nós cantemos as Escrituras, que nós ensinemos os atributos de Deus através da música, que nós mostremos o Evangelho, do Senhor através do louvor e Cristo centrado em todas as letras dos nossos louvores. Ele é a razão de nós estarmos aqui, né? ele é a razão da nossa existência, é para ele que nós devemos cantar, é para ele que nós devemos uh, oferecer louvores. Né? E, Enfim, eu era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, peço desculpas de repente, não tenha conseguido uh, uh, me expressar da maneira que, que que gostaria mas é é isso que Deus colocou no meu coração porque bem na verdade é o é o é algo que excepcionalmente nesses últimos tempos tem mexido muito comigo né uh, a respeito do do que eu estou cantando né e eu acho que conforme a gente vai amadurecendo e, em idade, como eu falei para os irmãos, e, e, e posso testemunhar aqui, é, eu, eu cresci num lar cristão, sempre envolvido com a música, com as coisas de Deus, desde pequeno querendo ser músico, querendo ser guitarrista, querendo cantar, querendo, né, querendo estar envolvido, né, como toda criança e todo, e todo, todo jovem quer ser. E... Só que, quando a gente é adolescente, jovem, a gente entra numa fase que a gente acaba misturando um pouco as coisas. né? A gente acaba fazendo o que nós relatamos aqui hoje. A gente acaba mudando um pouco a, o direcionamento do nosso louvor. O nosso louvor deixa de ser um louvor e passa a ser um hobby. né? Passa a ser algo que eu gosto muito de fazer, somente. Né? e eu vou fazer da melhor maneira que eu puder, porque eu gosto, porque eu quero fazer bonito, porque eu quero tocar bem, porque eu quero cantar bem. E, e isso nos persegue, pelo menos a mim, perseguiu durante um longo tempo da, da, da, minha, da minha vida. Já tive, aí eu já estou falando um pouquinho a respeito do meu testemunho, bem rapidamente, já tive uma banda e Cristã, obviamente, mas a gente para para pensar nas coisas que a gente fez a gente, hoje, nos dias atuais, a gente pensa: Pô, eu faria totalmente diferente o que eu fiz, né? Eu faria totalmente diferente, teria dado novos rumos para aquilo que eu pensava que era certo naquela ocasião. E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai uh, temendo um pouco mais esse esse esse tema. Eu eu confesso para os irmãos que nos últimos tempos eu tenho tido cada vez mais temor pelo ato do louvor, né? pelo, pelo momento de louvar a Deus. Assim. Porque a gente começa a cair na, na realidade daquilo que a gente está fazendo. Né? E começa a perceber que não é só tocar um instrumento. Começa a perceber que não é só cantar bem, que não é só decorar as músicas, que às vezes nem isso a gente consegue decorar, né? a gente acaba, acaba errando mais do que acertando. E, e a gente começa a temer um pouco mais e a refletir um pouco mais a respeito do que, que é esse momento. Né? Que ele, não é um, ele não é um acessório do culto. Né? Ele não é, ah, todo mundo faz assim, a gente vai fazer também. Ele é muito mais do que isso. Ele é. Ele é um. um, um, um não gosto de dizer essa palavra tarefa, porque louvar o Senhor é um privilégio, mas ele é, ele é algo que deve ser incluído na nossa rotina. É algo que nós devemos fazer continuamente, deve estar incíntrico no nosso coração. né Assim como a oração, assim como a meditação na palavra, tudo isso faz parte, não são coisas isoladas, tudo isso faz parte de da nossa vida como filhos de Deus, da nossa vida como servos do Senhor. Então... É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que o Senhor nos ensine cada vez mais a louvá-lo, a louvá-lo né? louvá -lo e a falar a respeito dEle, a deixar a nossa vontade própria de lado, a deixar os, os, os nossos conceitos de lado e entender que nós fomos criados para louvor do Senhor, para ninguém mais além dEle. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, os irmãos.